Gente, olha só que da hora Ó, oh, ó, oh, eu vou mostrar aqui, ó oh, Que são três da manhã Olha aqui, ó, oh, três da manhã E eu acho que se eu comer uma esfirra às três da manhã, o Fred vai aparecer Quase que eu tô lendo esse livro aqui Vamos fazer o um teste, galera A luz já apagou sozinha Gente, olha o Fred Meu Deus, o Fred Gente, eu acho que ele vai, ele vai me catar Parou musiquinha. meu deus, meu senhor, me ajuda. Por favor, é da escola.